O Albert Silva, ele tá com a gente em um ponto da cidade, ele vai passar os detalhes pra gente. Quero saber onde o Albert Silva está nesta manhã, tá no centro da cidade. Fala, meu querido! Oi, Fernando, bom dia para você, bom dia para Mari Verdão, bom dia para toda a nossa audiência no nosso TVC Agora. Bom, nós estamos aqui no coração de Três Lagoas, né? Na Praça Ram antiga Praça da Bandeira, um dos cartões postais aqui do nosso belíssimo município de Três Lagoas. Hoje, sexta-feira, feriado, né? Dia 21, feriado. Bom, vou mostrar para você um pouquinho como é que está o movimento aqui no centro da cidade. Um dia muito bonito, um dia muito gostoso, céu azulzinho, uma temperatura bem agradável, algumas pessoas vindo até o centro da cidade fazer aí as suas compras. A gente vê que algumas lojas também não estão abertas, mas algumas, né? As, as principais lojas, redes de varejo, estão abertas assim, atendendo aí a toda a população aqui no nosso município, em Traslagoas. Bom, a gente vê aqui famílias, crianças, né o pessoal aqui se divertindo aqui na praça. Bom um dia muito gostoso, uma sexta-feira mais do que agradável aqui na nossa belíssima Três Lagoas, nesse feriado nacional. Agora nós vamos falar o que abre e o que fecha né aqui em Três Lagoas, começando sobre as unidades de saúde, a unidade de saúde do Interlagos, que abriu às 7 horas da manhã, vai até às 19 horas, nessa sexta-feira, feriado de Tiradentes, abrirá normalmente a partir... Das 8 horas da manhã já abriu, bem como no final de semana também, com entrada gratuita aí é, pra qualquer idade, tá? Bom, nós vamos falar agora do balneário. Agora eu vou voltar aqui, me recapitular, vou falar aqui do balneário. O balneário abriu às 8 horas da manhã, né, hoje... Vai abrir normalmente no final de semana, com entrada gratuita para qualquer idade. Para agendamento de quiosques, você precisa é, pagar aí uma taxa. E tem as informações no telefone que eu vou passar para você, que é o 991-53-1229. Agora vamos falar aqui da Feira Central. A Feira Central Turística funciona também nesta sexta-feira hoje, com a abertura da Praça de Alimentação, às 5 horas da tarde... E fecha às 22 horas. Depois disso, o funcionamento é normal, como amanhã, né, no sabadão, que vai abrir aí das 5 da manhã até o meio-dia, já na segunda-feira, Abre das 7 até as 22 h e na quarta-feira também, das 5 horas da tarde até as 22 horas. Aí a gente está falando aqui da feira central. Vamos falar do shopping popular, Fernando e Mari? De acordo com o, a presidência do shopping popular aqui de Transagôs, que é localizado ali em torno da Lagoa Maior, o local já está aberto. Abriu às 8 horas da manhã. E vai fechar daqui a pouquinho a uma hora da tarde, portanto, tem aí né, uma opção, mais uma opção também para você conferir aí o Shopping Popular. Bom, só falando mais uma vez aqui das unidades de saúde, Fernando, a unidade de saúde do Interlagos, né, abriu aí às sete da manhã, vai até às dezenove horas nessa sexta-feira, nesse feriado. Vamos falar, recapitular mais uma vez aqui para o telespectador entender, né, o balneário que abriu normalmente às oito horas da manhã, né? e segue também aberto aí no final de semana, temos também a Feira Central e o Shopping Popular, isso é o que está aberto aqui no nosso comércio aqui em Lagoas então você tem ótimas opções aqui para conferir o nosso belíssimo né? município com cartões postais, aí, como a Lagoa Maior, o pessoal pode estar tá indo para o shopping, balneário, tem a feira, tem vários lugares aqui que você pode né, curtir esse feriado de Tiradentes.